Olá pessoal do Youtube Eu queria passar para vocês duas dicas Com o Elson Basto vivia falando, escreveu nos comentários mais dica E eu resolvi testar Que é sobre esse óleo Que eu me passou aqui sintético Da Mobil 10W40 que eu já, ele viu que tinha reclamado. Que, que achei muito. Que não, gasta muito combustível. Aí me passou que ficaria mais econômica. Aí né? eu comprei, testei ficou melhor a minha agenda. Ficou mais leve. Não estava gastando tanto combustível que estava gastando ontem quando eu usava o Lube. Aqui no Rio Grande do Sul esse óleo ele custa R$ centavos. Mas o Elcio falou no. Espero que no comentário aí. Que custa R$ 22,00 no Mercado Livre só que falou assim que a cada, eu, só po, eu posso trocar a cada dois mil quilômetros com esse óleo aqui e já o Inaluba é a cada mil e uma Inaluba custa 38 reais então isso aqui tá, tá bem mais barato mas vantagem que a é cada dois mil quilômetros tanto que na Inaluba tem trocar a cada mil quilômetros e outra dica que eu vou passar para vocês agora e que para os seus vídeos o pneu ele botou um pneu de ronda da PC, PCX 150 dianteiro na, na traseira da anel dele vocês vão ver agora o vídeo que ele passou aí vocês podem ver aí o comentário que ele fez que é colocar e em verdade ele colocou mesmo e passou o vídeo vou mostrar agora para vocês viu? Anel com pneu de, de, de PCX aí. <risos> Pneu 100 É 90, 90, 14 É o dianteiro de PCX Olha lá, rala direitinho né? Fica parecendo 90, 90, 14 90 Pneu Tecnite 90, 90, 14 Manel 125 Acabei de colocar agora Não coloquei nem a descarga Ficou jóia, não tá ralando aqui. Passa lentinho Não está ralando Never gonna give you up I'm never gonna let you go Never gonna say goodbye, no I know, know, know. Never gonna give, never gonna give